O nome dela, eu não sei, eu conheci ela no Insta, ela não é minha namorada e ela nunca vai ser.